Cadê o Dudu, velho? Dudu... Ah, ele foi pegar água, né, velho? Mas faz isso aqui agora, hein, galera? Com certeza tem uma Mas família na minha tia igual, mano. Caramba, eu dei esse face check mesmo, mano. A chance de eu ter morrido aqui era muito alta, velho. Ah lá, sabia, tem uma galera aqui, mano. Tem uma galera aqui em cima, velho. Ô Dudu, volta ligeiro que eu preciso do C, rapaz. Oi. Ô, os caras vão invadir aqui, ó. Eita porra. Bora, bora, bora, bora. Nós guerreiros, nós guerreiros, nós Ó, tem um ward aqui. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. que Fica que tá só perto, you fica só perto. Calma. Fica aí, eles vão dar leite, eles vão oh, dar leite. Calma. Ó, ó, oh, ó, oh, bora na linha, na linha, na linha. Vai, vai, vai. Eu vou nela, eu vou nela. 7, sete, sai 7, sete, sai sai 7, Do nosso lado, do nosso lado. Mata lá, Dudu! Mata que eu não pego o nível 2! Não, tem... não dá, não dá? Não tá continuando! Ah, é, meu, tá ardendo, pai. Eu tô com vontade de piscar. Tá quer achando? continuar, quer continuar, quer continuar? Você tem que ir na frente, senão ela apanha muito. Eu acho que ela vai vir smitar, se você botar fé. Ela sabia. Oh, oh. Tô sugando ela, tô sugando ela. Eu tô sem smite, velho. Isso aqui é ruim, acho que eu vou ter que deixar resetar, Dudu. Dudu, você caiu, pai! Meu Deus! Aí? Tá ouvindo aí, Dudu? Alô! Você Caralho, caiu, cara, mano Meu Deus, que demônio, Pelo véio. menos a Lilian não te matou E eu, e eu morri farmando o golem Tive que flashar, morri <risos> flashando Caralho, que merda, velho Mas eu morri pra jungle, tá de boa Ó, oh, tá aqui, Dudu. Tô indo, tô indo, tô aí, tô indo. Nossa, ela já roubou tudo isso, velho. Safado. Né? Mas esse que tá up tá de boa. Nossa, ele roubou até esse golem, mano. Ele não farmou a jungle dele, não. Esse golem é o nível 2. Olha, fala, quer que eu vou aí? Sai fora, sai fora. Eu posso só ir. Só se você aí, aí, mano, tiver só... de boa, só se você tiver de tô, boa. Tô, tô, não tem tenho... Ah, não farm ali nos lobos, mas demora. Tem ward dele? Bora, bora. Tô aqui, tô aqui. Acho, acho que tem ward aqui, ó. Vem por cima. Não, não, não. Agora já foi, agora já foi. O que que ele tem? Ele tem flash do começo quanto Quantos quanto Quantos Skodal? Fui. bora, bora, bora, bora. bora. Eu não posso deixar ele cancelar minha mamada. Continua, continua. Um tio, um você tio dente. Talvez, talvez, talvez. Não dá, não dá, não dá, não dá. Tá bom, tá bom, tá bom. Ele conseguiu dar o W no meu terceiro Q? Eu vi se não, se não conseguisse ali casado. Ele tem TP? Não. Se ele ficar nós dive, então, olha eu sendo folgado aqui. Tipo assim, vai arrebentando ele, Dudu. Que eu posso botar isso Se ele gastar o W agora, ele morre. Se ele gastar. Gastou? Você caiu de novo, pai? Nossa, coitado do Dudu, mano. Pô, coitado, velho. Isso é foda, na moral, velho. Coitado, mano. Nós matávamos o cara ali agora, velho. Voltou, que Dudu? Filha é da puta, cara. Tamo te ouvindo, pai. Tamo te ouvindo. Ah, tá. Nossa, cara. Caramba, será que tá deleizada a voz do Dudu aí? Ou ele não ouve nós? O que será que é? Tadinho, caiu de novo, mano. Será que Cadê ele ficou a bravo, família, que mano. Ah, não sei, velho. Vai só apertar ele, ah, mano. Caiu de novo, caiu de novo, caiu de novo. A live travou. Pô, coitado, velho, é ruim demais streamar assim, velho, é muito ruim, velho. Latio oh, aqui todo. Alô, alô, alô. Você tá baixando o CS, Dudu. Tava baixando, parei. Porra, eu, aí, você tá tirando, porra. Live, Por velho. Não aguenta, velho. Vai ter que Caramba. baixar depois. Será que foi isso? Foi óbvio, óbvio, sempre Caralho, cara, que raiva, Nossa, mano Cara, será que se eu desse free nesse ascan apertando o R, eu cancelava o R dele, mano? Eu não sei isso agora, eu confesso que eu não sei Mas eu acho, eu acho que sim, velho tipo, ele, ele até correu de mim, tá ligado? Valeu pelo apoio, papai do eu tá tô chegando flash. Eu faço história tá, tá, tá, tá, tá tá. Na real que eu tive que ultar outro rapaz aqui, mano, é muita treta Não sei se tem dano eu Vou pegar level 6 aqui, ó Esse mini Ai, velho Mano, deu uma sono me solando, mano. Dá uma sono me solando. Vai, falta um mini pro levar 6, marquei um minion, um mini, um mini. Eu vou fazer o um Arauto, tá? Meu Deus, nós né? vivendo intensamente. Ai, me ajuda! Ai, me ajuda alguém, pelo amor de Deus! Corre, ai, Dudu! Ai, vai ai, correndo, vai ai, correndo, ai, Zezão! Me ajuda. Vai correndo, Zezão! Ai, ela me ajudou, oh, Relaxa, pegamos o Arauto aqui, foi. <risos> hum, hum. Deixa eu, eu perder pro Chef da F5 aí. Dudu, você brota? Eu vou demorar um pouquinho né? velho. Não tô falando isso Uuuuh Boa uh, o, cara, ah, o cara O cara ainda está reviveu O cara é. ainda está reviveu Caralho, olha isso, galera A Lilia vai ter o quê? Uns 17 segundos na minha frente, né, véi? Caralho, olha O cara já tá saindo da base Ele está aqui, ó Mas fui, fui é. ousado ali, viu, véi? Matei, Você tá tá bom. de castigo aí De castigo em botela não, velho. Tô de castigo, mano, olha Valeu, Mr. Shy Obrigado ah. pelo seu sub, meu lindo Só volta, só volta tá, eu. eu vi, eu vi Calma, calma relaxa. Ah. Relaxa, relaxa, relaxa, paizão. relaxa vai, demônio! Relaxa, relaxa. tô indo, tô, tô, deixa de chutar não Posso apertar R, Dudu? Ó, fui! Pode, pode, pode, pode, pode Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Nós é, tem dano, nós é, tem dano Ai, ah, ele tem útil Vem que eu sugo, vem que eu sugo Vem que eu sugo Vai, Dudu! Tô vivo, pai Fica na frente! Ela entrou na frente! Ai! Vai, vai, Mota, vai, moto, vai, moto, vai! Moto. Ela tem tudo! Eu botando CD 4, 4, 4, CD 4, Ela tem CD. tudo, ela tem tudo, ela tem tudo Esse aí não tem nada, esse aí não tem nada Uau, uau, uau, porra, vem me dali, matar, também! merda! Vou dar o sacerdote, da pedi pra que ela sair, eu quero usar pra tu agora Arauto. Falei que dava, pô, já vou tacar, mano. Vou pegar a Toi, Toi, Toi, Toi, Toi, Toi, Toi. Toi, Toi, Toi, toi. vi. Depois eu tava... tepo. Fui, Dudu! Ai, aguenta aí, Marquinha, eu vou tepar depois da Toi. Tepe, tepe, tepe, tepe, tepe, tepe. Pai tá chato, pai tá chato. Coi pra mim, corre pra mim. Relaxa, tem os ainda, tô tranquilo. Vale. Que ele manda um salve pro Aço, um salve pro Nestir e um beijo pra Sazan Tá é de Caradinho. boa, a gente ganha isso aqui, de bem de boa. Também acho, também acho, tô tranquilo. Esse cara tá sem flash. O foda é que eu não eu sei se você pega ele. Pego, pego, pego. Ah, atrás, atrás, atrás, atrás! Calmou, calmou, calmou. Pode ir, pode ir! Acho que a Karma matou lá, vai dar chance desse aí. não, eu tô com raiva dessa... Ah! Tô aqui, velho de caneco. Eu não sei se nós matamos esse cara. Mata, mata, mata, mata. Ué, você não... O tava, de começo não, velho. tava só que eu fui querer ser, tá ligado? <risos> Porque ele matar o cara sem lutar. <risos> Aí eu vi que precisava, e voltei. Ó, apareceu o Deinfirmo, cala. Tem que ser essa, tem que ser essa, tem que ser essa, tem que ser essa. Pode ir, pode ir, pode ir. Boa, boa, boa. A boa. morte, fia. Nem fodendo que ele te deu stun, velho. Conseguiu, conseguiu. Ah, eu joguei matar, tão bem ali, mano. Se eu tivesse level 11, eu matava ele, velho. Não! Não! Deixa, deixa, deixa, deixou, deixou, deixou, deixou, deixou! Beleza! Ai, ai, me ajuda, Marquinhos, me ajuda, me ajuda, me ajuda! Me ajuda o do! Dudu! Tá aqui, tá aqui, tá aqui, não vai mais, Volta, volta, volta. Ai, volta, volta, volta, volta, O oh, cara reviveu o outro lá, velho. Reviveu, é mas Esse boneco é paia. Vou apertar R, Dudu. <risos> né? já... Apertei, Dudu, apertei du. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tô aqui. Ah, o cara conseguiu fazer um negocinho ali. Vamos, Dudu. quase, velho, quase. Quero não conseguiu voltar. Mas bad. fui usado demais, mano. Portar um R esquisito aqui, Mano, eu amo esse tipo de nome, cara. Olha o nome do cara que acabou de dar follow, cara. Rapadurinha salgada, cara. <risos> mano, eu amo, eu amo esse sneak, cara. Ai, mano. É. Ô, oh, aqui, ó. Mata esse Bob! Aí, ó, vai pra é, cima. Tá aqui, velho! Tamo aqui, tamo aqui. Você vai morrer, mas não vai cobrar tudo, velho. Ai, ai, ai, ai. sou o cara. A Lilia tava parada eu aqui, que safada, velho. Beijo grego. Eu só escutei o um botileiro, <risos> mano. <risos> Valeu, Galinho, pelo subzão <risos> de presente Salve, pro Igão. Beijo grego, papai. Marca o Galinho aí, marca o Galinho. Marca pede sub, galera. Tamo ah, tá junto aí, cara. Era. Acabou isso aqui, né? Ô Dudu, o almoço você tem que esquentar ou, é, ou não tá pronto ainda? Eu não sei, na real, velho. Nem sei se tem, velho. <risos> <só não> <risos> mas... Fiquei só o feels Bad aqui agora. Tá? <risos> Caralho. Eu vou dar uma olhada lá, <risos> mano. Vamos lá pra cá.